como organizar os seus links favoritos aí nessa tela do seu Google Chrome. Essa é uma ferramenta que eu uso demais, porque facilita o meu dia a dia, eu já deixo organizado em pastinhas ali no meu Google Chrome bem à mão, todos os links dos sites principais que eu uso, meu e-mail, e Creator Studio do Facebook, as, os meus sites, os sites dos meus especialistas da minha agência, da agência Pada, tá? Falando nisso, eu sou a Mila Pada, eu sou marqueteira digital, eu trabalho com cursos online e produção de conteúdos para redes sociais, e eu vou deixar meu arroba aqui do meu Instagram para você me seguir por lá também, acompanhar aí toda a minha rotina, com os filhos, com as crianças, uma loucura louca. Então vamos ao tutorial e se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like porque isso é muito importante aí para o ranqueamento do canal para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então vamos lá? Ei lindona, tudo bem? Vamos a mais um tutorial aqui da Miloca. Hoje eu quero falar com você como você organiza aqui as suas pastinhas aqui em cima no seu Google Chrome. Então você está no navegador do Google Chrome, certo? Aqui na esterelinha você tem os favoritos. E aí, para facilitar a sua vida, você pode distribuir, colocar aqui as pastinhas mais importantes, tá? E aí vou te ensinar como você organiza isso. Então eu deixo aqui o link do meu Google Drive, eu deixo aqui o link do meu e-mail, da minha ferramenta de e-mail. Aqui são os especialistas e aqui são os cursos, referências. Então nas referências eu coloco muitas páginas de venda... E aqui nos mais usados são links, às vezes links pessoais, coisas que eu, que eu uso bastante, tá? Sei lá, Hotmart, por exemplo. Deixo ali nos mais usados. facilita muito a vida, porque na hora que você fica pensando, meu Deus, cadê o link daquela coisa? Cadê aquela ferramenta de, de procura? Tá tudo aqui, tá tudo organizado, tá? E como é que você faz isso? Tem aqui nesses três pontinhos aqui à direita. Você vem aqui em favoritos e você vem aqui em gerenciador de favoritos. Beleza. Aí você vai cair dentro da pasta dos favoritos, tá vendo? Aí aqui você vai organizar exatamente como tá aqui. Você pode arrastar aqui, sabe, para fora, pra dentro, pra cima, pra... Deixa eu... Não posso tirar aqui da minha ordem. Deixa eu botar aqui pra cima, eu pra baixo. Entendeu? Aí dentro desses... É, você organiza aqui são os principais né são os que aparece aqui quando você tia você joga por exemplo esse aqui do Trello, você joga para cá ó, ele já movimenta aqui tá vendo ele veio aqui para frente vou até deixar ele aqui porque o trelo uso bastante tô perdendo essa mania do caderninho sabe então tenho usado muito Trello. então algumas aqui por exemplo teste de velocidade eu gosto de deixar aqui aqui são alguns é, que eu já não, não uso tanto entendeu isso facilita demais a vida, porque quando eu preciso ver alguma coisa da Fê, por exemplo, eu venho aqui na página da Fê, aqui ó, já tem o Google Drive dela, já tem o gerenciador de anúncios, cai direto no gerenciador dela, daqui já é um planilha financeira, e-mail, umas outras pastas aqui de fotos e tal, uns esquemas, página de vendas, quando a gente está em lançamento, trabalhando é, com um lançamento específico de um curso, eu já deixa a página de checkout aqui, para não ficar procurando a página na hora de que algum aluno pede, né, para o link de compra, já está tudo aqui organizado. É isso, tutorialzinho rápido, tá? É, salva aí, encaminha também para alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo. Um beijo!